Céu pesado hoje vai cair Acima das antenas já dá pra ver Vão comemorar algum jardim vai florir Debaixo do muro temos medo dele descer Quem tá embaixo pensa em subir Morado calejado sabe que vai encher Olha o que vai boiar e o que vai cair O que posso salvar tentando sobreviver Eu lembro de ver uma telha voando aqui Cobertura da quadrada, da escola CT. O busão travou, não dava pra sair A tempestade derrubou a árvore Que gravamos nossos nomes E tantas coisas mais Final, na moral Cê sabe me dizer se esse desastre é natural Escorregando a água da valeta Menino doido, vê se pensa isso da doença Cuidado com a diversão, ela tem consequências Esse a milhão no córrego do escadão Perguntando por que afinal Em todo lugar não chove igual Em todo lugar não chove igual Esse a milhão no córrego do escadão Perguntando por que afinal Em todo lugar não chove igual Igual. E no final, na moral você sabe me dizer se esse desastre é natural Econômico ou social E no final, na moral você sabe me dizer se esse desastre é natural Econômico ou social São as águas de março, levando a construção São as águas de março, derrubando o verão São as águas de março, derrubando a construção